Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu quero que vocês me digam como é que tá a, o áudio, se vocês estão vendo bem, tá? Se tá tudo ok. É, me deem um feedback. Oi, Ana, Felipe, Alessandra, Dilce, é. Deixa eu ver aqui, Ana, Cleonice, Fábio, Jonilson, Marcelo, Juliana, Suzana, Neuza. Ó, oh, um prazer estar tá aqui é, falando um pouquinho sobre o concurso, né, sobre o, a aprovação do concurso público para auxiliar de medicina legal no IVP. Né, pessoal, assim, vocês não sabem a felicidade que eu tô. Tô bem faceira de ter saído, né, o concurso. E eu vim aqui tirar algumas dúvidas, né, lá no Facebook. Oi, Gisa, Ederson, Maria Eduarda. Prazer enorme, muito obrigada por vocês estarem aqui tá? Obrigada mesmo, de coração, pessoal. Bem, antes de mais nada, eu recebi bastante... Uh, bastante pergunta, tá? Em relação ao concurso, a... o que que a gente faz, qual é a carga horária, se tem porte de arma, tudo, tá? Então, é... que bom beleza, então. É, então, eu vim aqui tirar um pouco dessas dúvidas, falar o que a gente... Ai, que bom! Que bom, tá, José? Assim, é, falar um pouquinho pra vocês o que faz o auxiliar de medicina legal, qual é o papel dele dentro do GP, né? E falar o que poderá cair no edital, porque assim o edital ainda não saiu, então eu. Eu acho que a maioria de vocês já pegou o edital de 2008, de 2010, e viu mais ou menos o que, que tem no edital. Né? Então, eu estou aqui para falar alguma coisa sobre isso. É, vamos aguardar né, para ver né, o edital sair e realmente o que vai cair. Mas tem algumas coisas assim que caem... Que é imprescindível, que é o que vai cair mesmo, não tem o que não cair, né? Então, tá. vamos começar, pessoal. Estou um pouquinho nervosa, é porque é uma plataforma nova para streamar, para passar, e eu estou nas três redes sociais. Eu estou no YouTube, eu estou no Instagram e eu estou no Facebook. tá? Então, vamos começar, tá, pessoal? Aqui. É, eu tirei algumas perguntas que me foram feitas no YouTube, e eu coloquei o nome e a pergunta que foi feita. É, são, bem dizer, as mesmas perguntas do Instagram, tá? Mas qualquer coisa, o pessoal que quiser uh, tirar dúvida também no Instagram, eu tô com o meu celular aqui conectado no Instagram para poder... Uh, Tirar as dúvidas também de vocês, tá? Então, qualquer coisa, é, me dêem um grito, que eu tô olhando. Se eu olhar muito aqui para esse lado, é porque eu tô com o celular, tô vendo como é que tá no, no Facebook, para ficar tudo redondinho, tá? Pessoal, o Rodrigo Kovleski ele perguntou, no caso, se vai ser exigido curso técnico em enfermagem. Rodrigo, é, uma coisa que será exigida a princípio no edital é o ensino médio completo, tá? Então. Ah, Olha <risos> o oh, Alex aqui, meu Deus do céu. <risos> Obrigada, tá, Alex? É, vai ser exigido o ensino médio completo. Cursos técnicos, curso superior, a princípio, é, eu acredito que será para desempate em prova de títulos. Tá? como foi no caso do pessoal que foi contratado então eu acredito que seja assim tá mas é ensino médio completo a Ana Castilho ela perguntou você trabalha sempre sozinha ou é mais de um profissional por plantão Ages tá Ana nós trabalhamos no momento um por plantão e dirigimos o Rabetão, é um auxiliar de medicina legal que dirige o Rabetão, por causa disso ah não eu vou falar Alex eu vou falar eu até já deixei separadinha aqui o Alex aqui ó ele comentou o seguinte ó fala que está para mudar a legislação tá para mudar tá isso tá para mudar mesmo pessoal então é aquela coisa é o princípio e que já está em tramitação. Então, no princípio, o, o auxiliar de medicina legal no edital é, poderá vir com o ensino médio completo, mas futuramente é, isso irá mudar, está em tramitação, tudo, e eu quero assim, deixar claro para vocês que pode ser que nos próximos concursos eles exijam o ensino superior. Voltando à pergunta da Ana, o uh, Rabetão, quem dirige somos nós, e como que lá a gente trabalha sozinho, a gente vai sozinho para as ocorrências. Sempre tem policiais militares, sempre tem policial civil, então a gente tem o auxílio deles. Né? Quando precisa do perito de local, perito de local de, cri de crime, é ele vai algumas vezes junto com a gente, no rabecão, né, outras vezes ele vai com a viatura, uh, com a viatura pequena, né. Outra coisa que ela uh, perguntou, pós-aprovação do concurso, existe curso de formação e quanto tempo é de duração? Existe a academia, tá, a gente vai, academia de perícia, né, e ela dura em torno de 30 a 40 dias. Tá? A minha academia, em 2014, foi, agora eu não lembro, pessoal, se foi 35, 37 dias. Só que é assim, era aula de manhã, de tarde e de noite. Fora os plantões, quando a gente ficava é, para fazer plantão no IML Florianópolis. Então, é aquela coisa, não é melzinho com açúcar. No começo a gente chega bem sincero, nossa, tudo é festa, aula de manhã, de tarde e de noite. De repente, no final, a gente já tá querendo arrancar o cabelo. Né? Mas é assim, é assim que funciona. né? Então, tem academia, sim, você, a gente tem aula uh, de tudo que é coisa, gente. Meu Deus do céu, é desde legislação, a parte de necrópsia uh, criminal, uh, Algumas pinceladas sobre criminalística, sabe? A gente tem muita coisa. A parte de direito, assim, é uma carada de coisa. Então, é... vou preparar isso. tá? Já? É... <risos> Estou aqui, ó. o Alex diz não existe mar de rosas, é realmente não existe mesmo, tá? E uma pergunta assim que me fizeram, tá? Bastante. É, se o auxiliar médico legal também possui porte de arma, e se é necessário. É, isso foi uma conquista né, que nós tivemos, é, é uma conquista, ficamos muito felizes, mas o nosso porte é velado, tá? não é ostensivo. Que nem polícia militar, que nem a polícia civil. Nosso porte é velado, a gente não tem, a gente não fica mostrando né, o, a arma. E não é obrigatório. Então, isso é um direito que a gente adquiriu né, de ter o porte de arma, mas não ser obrigatório. Tá bom, pessoal? O Marcelo me pergunta o seguinte: com o último concurso para o cargo que foi mais ou menos por 10 anos, e realmente foi em 2010 o último concurso. Será que dessa vez eles vão incluir as provas de disciplina como biologia, criminalística e medicina legal? Pelo que eu vi nos Edipais de 2008 e de 2010, e eu até tenho eles aqui, tá, uh, a parte específica ela é muito cobrada. Tá? Se, eu não, ah, se eu não me engano, no edital de 2008 teve 80 questões e no edital de 2010 teve 50 questões, 25 de cada uma. É, tem que ter noção de informática, então a parte básica de informática, vocês têm que ter noção. Se o lógico, fotografia e raio-x terem uma leve noção, então vocês peguem o edital da do anterior, do concurso anterior, e já tenham mais ou menos uma noção do que... já é, estudando o que poderá cair, tá? E a parte de medicina legal, assim, a parte do conhece, da prova específica, tá, pessoal? Cai, tá o que eu vi, a datomia e fisiologia, é uma, é, isso é uma coisa que cai. Então vocês, assim... Tenham em mente que... Ó, eu vou falar pela minha experiência, eu sendo auxiliar de medicina legal. A gente, junto com o médico, a gente abre o corpo. Tá? Então... Então é aquela coisa... É, a gente tem que ter noção das aberturas das cavidades... Você tem que ter noção dos sistemas tá? que tem o corpo humano... Você tem que ter uma noção ali... Sistema respiratório, tudo... Você tem que ter noção disso tá e, e é aquela coisa, é, vá preparado para qualquer coisa, porque o AML é aquele que quando tem um corpo em avançado estado de decomposição, ele é um dos únicos que fica ali junto com o corpo, ele que manipula, ele que mexe. Tá? O resto do é mundo se afasta a quilômetros. <risos> E a gente, é, vocês têm que ter noção disso, porque para mim, e eu acho que os meus colegas também vão falar, vão dizer, né, que a prova de fogo do AML é o, o corpo em avançado estado de decomposição. Então, não tem para cabeça, sabe, pessoal, você fica ali, você que manipula e é você que faz o trabalho. O Alex diz, ah, é a máscara mesmo, né. Uh, o Felipe aqui colocou, é, acho que pode vir biossegurança, eu não sei te dizer, mas é, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é sobre o EPI, o que, que é necessário, é, relacionamento interpessoal, sabe, mas eu assim, enquanto não saiu o edital, Felipe, a gente eu não posso te dizer nada, eu estou me baseando nos editais de 2008, 2010. Tá. O Marcelo aqui né perguntou, a IML trabalha com fotografia nos locais de crime? Não. Nos locais de crime, não. Mas ah, a gente bate as fotos dentro do IML para os laudos que o médico legista irá confeccionar. Então, assim, ó, eu sei que o pessoal do Instagram não está vendo as perguntas que eu estou colocando na tela, mas eu vou lendo para vocês não perderem nada, tá bom? Então, é aquela coisa, nós temos que ter noção de fotografia. Na minha academia, nós tivemos aula de fotografia. Então, assim, foi mostrado para nós, assim, sobre isso, exposição, essas coisas assim. Então, eu, você tem que ter noção você tem que ter noção de trabalhar com a máquina no modo manual tá é claro que hoje em dia com as máquinas que se tem a nossa é uma Nikon a gente tem uma Nikon não desculpa uma Sony né e a gente não trabalha uh, no modo manual é no modo automático é o que nos facilita. Tem, né, tem núcleos que trabalham com uma Nikon, né? E a maioria das vezes o que facilita para nós é isso. Porque nem todos têm a, aquele domínio de você fazer todas as configurações necessárias para a foto. Mas a gente tem que colocar em mente que tem que ser uma foto nítida, uma foto bem batida, porque aquele. A laudo que o médico confeccionará se poderá ser visto um, pelo delegado, pelo promotor, pelo juiz. Então, né? Tem locais em que o médico bate a foto também, tá? Então, a gente tem que ter noção, tá? Uh, eu, outra coisa, quero ver aqui o. O Alex, Luana, como funciona os níveis remuneratórios? Quanto tempo para subir de nível? Eu sei que quando chega a um certo nível, estaciona. É verdade, tá? Essa é uma, é uma das perguntas que me fizeram bastante. O auxiliar de medicina legal dentro do IGP é, são oito níveis, tá? Todos começam no nível 1, que é o que... Vocês estão sabendo, no caso, que a remuneração parte de R$ e tá? Uma das coisas até que eu vou comentar com vocês é o seguinte. A partir de 1 de janeiro de 2022, tá? Deixa eu só ver certinho aqui. E eu quero, quero compartilhar essa tela com vocês tá para vocês verem aqui vocês me digam se vocês estão conseguindo ver tá vejam né para ver se vocês se tá bom para vocês aí se vocês estão conseguindo ver tá a remuneração o aml número 1, tá aqui ó 1.581,90. Então, isso quer dizer o que? Vai ser incorporado a indenização por regime especial de trabalho pericial a partir de 1 de janeiro de 2022. Então, é se você, vocês vão ver que vai aumentar um pouquinho. Né, o vencimento, um pouco o vencimento do AML, do auxiliar criminalístico, né dos peritos, porque vai ser incorporado isso ao subsídio, ao vencimento, né ao nosso pagamento. Então, a partir de janeiro de 2022, a 1º de janeiro de 2022, o, a remuneração do AML ser R$ 4.581,90, tá? Então, eu acredito que vai ser bom gente, <risos> né? Vai, vai ficar bom, né? Então, e é, dizem, né, dizem nos bastidores, mas eu não, não posso afirmar nada, tá, pessoal? Que poderá vir um momentinho, né? Então, se vir... Será muito bem-vindo, porque uma coisa eu quero dizer para vocês: o governo não trabalha com data base, tá? não tem assim no nosso plano de carreira algo que, é, que diga assim, ah, que ele dá, ele dá aumento. É meio complicado esse tipo de coisa. tá, Dentro do IGRE, é, não é do IGP, é dentro do, do, estado, do, dos esta, do estado de Santa Catarina, se assim, é meio complicado. Sempre tem que se fazer algumas tem a gente tem que brigar né para ter um, um aumentinho vamos dizer assim mas é aquela coisa né com a incorporação do da indenização por regime pericial por regime especial de trabalho pericial já já ajuda né porque não são todos do EP que recebem tá são alguns que entraram na justiça, Justiça que conseguiram por manto é, segurança e por aí vai. Então, a partir de 1 de janeiro de 2022 será para todos. Tá, pessoal? Deixa eu parar o compartilhamento. qualquer negócio é que vocês vão fazendo? Pergunta, tá, pessoal? Ah, até aqui, o, aqui o, Ale, o Alex comentou aqui no último concurso foi exigido conhecimento de fotografia, é interessante saber. E é verdade, tá? Uh, aqui, o Felipe comentou o seguinte, vi essa parte em outro edital mais recente de um outro IVP. É, é, é mais ou menos isso, tá? O José perguntou, tem o tempo estimado para sair o edital? Acredita-se, tá, que o segundo semestre desse ano sai o edital, porque tudo tem um tempo, tá, pessoal, tudo tem um tempo, tem que ter tempo para confeccionar, daí ele fica, uh, no caso tem que ter uma, uma empresa, né, é aberta a licitação, tem que ter uma empresa que ganhe a licitação para poder preparar o concurso, né, para poder preparar edital, as provas. Fica um tempo, 30, 30 e pouco, acho que é 30 e poucos dias, que ele fica aberto, esse edital. Tá? Então, acredita-se que segundo semestre, mais para o final do ano, é, possa ser lançado o edital para né, o pessoal poder se inscrever. Né, e se, enquanto isso, vocês vão se preparando, tá? Por favor, a gente precisa de pessoas que. Que nem uma amiga minha, Aline de Chapecó, diz que tem um faca na bota, tá? Para trabalhar no IML. Guilherme, qual a escala de trabalho? Depende, de, depende Guilherme. tampão ou expediente mais aviso. Então, depende do núcleo que você vai Depende dos colegas onde você que você trabalha, o né, um número né, de auxiliares de medicina legal que estão naquele núcleo, para, por exemplo, ter uma escala de plantão. No mínimo, para fazer plantão no mínimo, tem que ser quatro servidores. Para ser 24 por 72. Tá? Ah, no, daí, no caso, se for. Então, uh, expediente não é plantão, gente, é expediente mais sobreaviso, aí depende da, da carga horária, no caso do mês, porque assim, o, o AML, é, ele ajuda o médico em tudo que é necessário, então não é só necropsia. a gente faz toda a parte burocrática também, a gente atende a família, a gente vai no local e por aí vai, tá, então, e a carga horária semanal de trabalho é 40 horas semanais. Então, depende do mês, se tem feriado, se não tem, ponto facultativo, se vai ficar aberto, se não vai ficar aberto, depende, né? Os, os feriados municipais e tal. Então, depende daquela carga horária mensal você trabalhar como expediente e aviso, né? Ou escala de plantão mesmo. Ah, quero ver aqui outra coisa. Deixa eu colocar aqui, pessoal, as perguntas novamente, só um pouquinho. Aqui. Ah, saber se vai ser é, vai ser nível médio, Tauã da Silva Coelho. As convocações, ó, uma coisa eu quero dizer para vocês, tá, pessoal? Sobre convocação é o seguinte: o concurso ele pode é, ser, no caso o edital, esse concurso ele pode ser é, para dois anos, prorrogado por mais dois, tá? Caso haja necessidade. Eu, eu vou falar a experiência que eu tive por mim, tá? Eu fui chamada para o concurso do IGP em 2014, quando estava terminando o tempo, quando estava no finalzinho do tempo de completar quatro anos. Então é aquela coisa, pessoal. Por mais que você não seja é, classificado, é, por mais que você não passe na, nas vagas que irão ter, que são 70 vagas para o Estado, tá? Mas você pode ser classificado. E sendo classificado, você pode ser chamado. Tá? Então, em 2010, teve o. Eu não lembro se foi. Em é, 2010, teve. a ah, No caso, saiu a listagem dos aprovados e tal. E eu fui chamada em 2014. O meu concurso foi prorrogado por mais dois anos. Ele teve dois anos prorrogado por mais dois. E, no final. Quando estava completando quatro anos, eu fui chamada. Então é aquela coisa... É... Não, não pensem que se você não é um passou nas vagas, mas você foi classificado, você poderá não ser chamado, não. Tá? Você pode ser chamado, sim. Ah, quero ver aqui... Demora a ah, Michele... Demora muito para chamar após o concurso, é que nem eu falei, tá, Michele? Será que vai ter vaga aqui para lá? Não sei, Rosilena. <risos> Infelizmente não saiu ainda o edital para me dizer. Não posso falar nada em relação a isso, porque se eu falar uma coisa numa dessa não tiver vocês vão é, me dar na cara. <risos> vocês vão brigar comigo, então eu não, não, não, não sei, tá? Não sei mesmo se vai ter realmente vaga para a Lages. É, a cada quatro anos lança novo concurso por categoria Luana, dicas de concurso para a galera, norma, normalmente. Aqui, ó o, a, o, o Alex falou, a cada quatro anos o governo lança novos concursos por categoria independente de cargo, pois vence os anteriores. Pois é, então é assim. Poderá ser, poderá, tá, essa palavra é, o pessoal do GP odeia, tá, <risos> poderá, né, é, ser prorrogado por mais dois anos, então ser dois mais dois. Aqui o um, Alex colocou, o Alexandre, Luana, sobre lotações, acredito que nas principais regiões, ou seja, o oeste, capital, sul do estado, eu acredito... Tá, Alex, que sairá vaga para, bem dizer, quase todos os núcleos, tá? porque a defasagem é muito grande, é muito grande mesmo. E a Michele até perguntou aqui, e isso eu vou ficar te devendo Michele, quando os núcleos tem em Santa Catarina? É porque assim, ó, algumas mesas, tem as mesas regionais tá Se eu não me engano e qualquer coisa, se eu falar besteira, vocês me corrijam. Tem mesmo aqui em Lages, Chapecó, é, Caçador, Blumenau, no caso Florianópolis. E fora essas mesos, tem os núcleos que... Por exemplo, aqui em Lages, Meso é Lages e tem o um núcleo de São Joaquim e, Curitiba, São Joaquim e Curitibanos. Tá? É, Florianópolis, se eu não me engano, eu tô falando assim uma coisa bem esporádica. tá? É, por exemplo, caçador, caçador agora, caçador, se eu não me engano, é Meso, daí pertence Joaçaba, Videira, Campos Novos. Agora eu daí eu não lembro se concórdia para Chapecó, porque concórdia tem núcleo, mas a mesa é em Chapecó. Então é assim, pessoal. É que nem eu tô falando para vocês são tem as mesas, né, que são os polos no caso e os núcleos. Então para 70 vagas eu acredito que eles vão pedir para todos, para quase todos. Tá, mas é, ó. O Alex aqui até tá colocando aqui. Me ajudem, Capital mesa Floripa, da Espalhoça, Biguaçu, São José e Tijucas. Obrigada, querido, né? Então, ó, só para vocês verem, né? Que a mesa em Floripa tá, Alex. Uma coisa só me tire uma dúvida. Anésia Floripa e daí tem o um núcleo de Palhoça, em São José e Tijucas. É isso? Essa amiga do coração eu fui chamada na prorrogação. Verdade. É verdade. <risos> né, Fábio? Um beijo. Aqui, a Ana Castilho. Luana, dá treinamento para a condução de viatura? Nós tivemos aula de condução, é ostensiva e defensiva, se eu não me engano. Mas você tem que ter carteira no mínimo B, tá? categoria B, não me esqueçam disso. A Produções, ele deixou algumas perguntas no, no Facebook, não, desculpa, no YouTube. Tá? Sabe dizer quais são as cidades mais tranquilas para trabalhar? Aquelas que têm menos ocorrência. Porque Florianópolis ah, é, depende do tamanho, gente. Tá, depende do tamanho. É, Florianópolis é o lugar. É, em Santa Catarina é, a, é o local onde dá mais ocorrências, porque é, é grande no caso, né? É a capital. Se eu não me engano, em segundo lugar é a mesa de Chapecó, tá? E eu acho que nós estamos em terceiro lugar. Mas é, eu acho que em cada núcleo pode acontecer de, de ter, vamos dizer assim, dias... e que será tranquilo, como vai ter dias que vai ter cinco mortes que o IML irá atender. Né? Então, em tudo que é lugar, e isso até nos núcleos pequenos, tá? pode acontecer porque se der um acidente com várias vítimas, é aquele núcleo que vai entender, né, eu acredito que as cidades menores é que terão as, como é que é, que terão mais, mais trabalho, tá, que terão, não, as cidades menores é que terão menos trabalho, desculpa pessoal. É, o Maicon. O Michael, no Instagram, são 30 núcleos, obrigada Michael, ele me ajudou, tá? A Francine perguntou, vai ser concurso ou é processo seletivo? É concurso público. O processo seletivo teve no começo do ano, para a CT Agora, foi aprovado pelo governador do estado o concurso público, que era uma coisa que a gente estava brigando muito, tá? Quero ver aqui. Uh, aqui, 70 vagas, ó, 70 vagas já autorizadas, já, já suficientes para, sufrir, para suprir a defasagem no quadro de AML ou é só para quebrar um galho? Marcelo, como é que eu vou te dizer? Uh, a gente. Eu acho assim que vai ajudar muito. Porque é que nem eu comentei sobre a saúde mental do auxiliar de medicina legal. Seria, é, é, seria um desejo enorme, grande, em cada núcleo, ter quatro, servidores, quatro AMLs para trabalhar e a gente trabalhar fazendo sala 24 por 72. Tá? É, seria um desejo, uma vitória, uma conquista enorme, independente tem 20 corpos no mês, 30 no mês, sabe? Então, é no mês, desculpa, no ano, tá? Então é aquela coisa, Para nós, seria ótimo se tivesse 4 em cada núcleo. A gente sabe que não vai ter, mas vai ajudar muito. Esse, esses 70 que irão entrar, vão ajudar muito. E a gente não sabe se, se esses 70 ficam né, porque da nossa, na nossa academia, na minha academia, no caso, teve alguns que passaram em outros concursos, é, não, não quiseram continuar nessa carreira, né, é, foram outros caminhos. Então é aquela coisa, se tiver cadastro reserva, vai ser mais fácil para chamar o próximo, vamos dizer assim, né, o 71, 72 72, né, se tiver cadastro reserva, vai ser ótimo. Agora a gente não sabe, né, a gente não sabe como será e se todos ficarão, tá? Ah, quero ver um amigo meu fica, ó, um amigo o Alex, um amigo meu fica em São Lourenço do Oeste, já tem alguma ocorrência, e algumas ocorrências, ó o Alex comentou sobre ocorrências em São, em São Lourenço do Oeste, tá? É, vamos lá, Luana, Bora estudar, uhum. oh, Rafael. e é verdade, tá, Vão, comecem a estudar, gente, porque vai vir gente do Brasil inteiro fazer, e, e isso não quer dizer que você que está me vendo não vai ter a chance de poder fazer e passar, e eu sempre falo, você tem que ter fé, fé foco e determinação, objetivos tem que botar o um objetivo na tua cabeça sabe tentar tirar algumas horas por dia para uh, para estudar o José o José Felipe o auxiliar também tem o treinamento e porte de arma sim falei agora pouco que isso foi uma conquista um direito que nós conquistamos mas nosso porte é velado não é ostensivo, já não tem que ficar mostrando, tá? E outra coisa, não é obrigatório, tá bom? Quero ver aqui. Uh, muita gente desiste desse cargo pelo fato de ter que lidar com cadáveres, sim, sim, porque algumas vezes o pessoal não se liga realmente do que, do que é o trabalho do AML. Né? Então, é aquela coisa, quando pega cadáver né em avançado estado de decomposição, ele já cai feira. Ah, ó, é, a, a, ja, a Jaine aqui no Instagram até comentou que eu não falei quanto tempo para subir de categoria. Desculpa, querida, desculpa. É assim. Ah, é, é ah, no caso, os níveis, as categorias, eu não sei se eu vou saber explicar corretamente, tá? Mas eu vou tentar, e qualquer coisa vocês me derem um grito, tá? Como eu falei, são oito níveis, tá? No começo, para nível um, em primeiro lugar, você fica o que a pessoa que entrar... Tá, o AML que entrar, o auxiliar, o na época que teve em 2017, do auxiliar criminalista, foi a mesma coisa, tá? Nós temos três anos de estágio probatório. Então, você vai ficar três anos com aquele salário, que é a mesma coisa para quem trabalha em, em empresas que tem os três meses de experiência, tá bom? Então, nós é três anos de estágio probatório. Após esses três anos, para você subir de nível, você tem que, tem que ter vaga no nível 2. Tendo vaga no nível 2, tá, você consegue subir. Então, é em forma de pirâmide. Até deixa eu ver aqui, eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver se tá fácil. Porque nós temos os níveis... Deixa eu ver aqui, pessoal. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. É, nós temos os níveis em cada categoria. E uma coisa eu digo para vocês, por exemplo, são 70 vagas, se eu não me engano, no nível 1, 40 no nível 2, 35 no nível 3, 30 no nível 4, parece que 25 no 5, 20 no 6, 15 no 7, 15 no 8. Eu não tenho certeza, pessoal, tá? Mas é mais ou menos assim que funciona. Então, por sem forma de pirâmide, o pessoal do último nível que esteja se aposentando ou que passe em um outro concurso que ganhe melhor, que saia, e por aí vai. É, vai dando espaço e vai subindo o pessoal que está nos níveis inferiores. Inferiores que eu digo, no nível 1, nível 2 e assim por, di, por diante. Então é aquela coisa, pessoal, é na Secretaria da Saúde a, você sobe de nível linear, todo mundo sobe. né? É, referência nível, se eu não me engano. E no caso do IGP, não. No caso do IGP, da segurança pública, é em forma de pirâmide. Então, nos níveis maiores, no caso, o nível 7, conforme o nível vai diminuindo, vai afunilando, tá? E a gente até brinca, né? Que a gente diz que quer que todo mundo passe em outro concurso, principalmente dos últimos níveis, para poder dar espaço para o pessoal subir. Então, é aquela coisa, pessoal. É, vocês podem. Ó, o, no caso, as pessoas que começarem no nível 1, se eu não me engano, tem 40, 40 vagas para o nível 2, eu não lembro agora, mas subirão só 40. Daí que o próximo nível, assim, então vai chegar um ponto que ele vai estagnar. E o tempo, após os três anos de estágio probatório, no quarto ano, você já sobe o nível se tiver vaga. tá? Eu não sei se eu me fiz entender, e qualquer coisa, se tiver colegas, né ou no Facebook ou no Instagram ou no, no YouTube me digam se eu tô falando asneira. tá mas se eu não me engano é se eu não me engano não eu sei que é por pirâmide eu só não sei qual é o os, a quantidade né porque por exemplo eu hoje estou num outro nível né para me subir para eu subir de nível vai ser complicado eu vou demorar eu vou ficar um bom tempo estagnada no nível em que, que eu estou, né? Quero ver aqui outras, outras perguntas. A prova avisa, prof. avisa, quando abrir o edital do concurso, aviso e outra coisa. Mas vocês também têm que estarem ligados nas redes sociais, tá? Tem que estar tá ligado tem que estar, tá, eu já respondo, Fran, vocês têm que estar tá ligados nas redes sociais, porque, assim, o, nas minhas redes sociais, eu vou avisar quem eu puder, que nem quando saiu a aprovação, que nem quando o governador aprovou o concurso público. Eu, meu Deus do céu, eu falei, falei, falei no Instagram, postei no YouTube, sabe, é, compartilhei no Facebook, fiz, fiz um monte de postagem da felicidade que eu fiquei. Porque tem locais que tem um Auxiliar de medicina legal, tem outros locais que não tem auxiliar de medicina legal, e as outras, os outros núcleos estão abraçando, então é aquela coisa. Eu quero que muitos, muitos, muitos, muitos passem para dar um, para refrescar a cabeça dos que estão, né? Porque é muito importante isso. Quero ver aqui, deixa eu ver. Outras perguntas, pessoal, o Ájo ainda perguntou: o auxiliar pode dirigir qualquer viatura do GP, desde que sua carteira de motorista permita, sim. A gente dirige rabecão, um veículo pequeno. Quem tem carteira com categoria D dirige ônibus, tem. Tem algumas que são traçadas, que, você, né, que, que é, a gente pode dirigir conforme a categoria da nossa carteira de motorista. Ah, uma coisa que me perguntaram é qual é a diferença entre o auxiliar criminalístico e o auxiliar de medicina legal. O auxiliar criminalístico, ele auxilia o perito de local de crime. Tá? ele é o auxiliar do perito de local de crime. O auxiliar de medicina legal, ele é o auxiliar do médico legista. Então, nós estamos diretamente ligados aos, ao médico legista. A gente auxilia né, o médico legista, não só em necrópsias, mas em exames de lesão corporal, né, quando o exame de cumpro. Então, o auxiliar de medicina legal, ele está diretamente relacionado ao médico legista. A remuneração, eu já falei, e sobre o nível, tá? sobre o grau de escolaridade, segundo grau completo, antigo segundo grau. Sobre as escalas, eu já comentei. O que é preciso para ser um auxiliar de medicina legal, esse foi o um INGO. O Ingo Paulo que fez essa pergunta. Eu vou dizer uma coisa, Ingo. Você tem que ter... É, faca na bota, que nem a minha amiga me disse. <risos> tem que ter faca na bota. <risos> você, tem que, é, você tem que gostar. Essa é uma profissão que não dá para dizer assim... eu não gosto, porque vai chegar um ponto que você não vai aguentar. Então você tem que gostar do que você faz. Eu amo o que eu faço. Eu sou franca a dizer, eu amo de paixão, eu gosto mesmo. Então, e eu olho tudo de, um, de uma forma científica, vamos dizer assim. Sabe, é, a forma como a gente, junto com o médico legista, faz uma necrópsia, de forma como você vê né, qual foi a lesão que realmente ocasionou aquele óbito, essas coisas assim, então, você tem que ter amor. Você tem que gostar. Não é o glamour do CSS, tá, gente? Por favor. Tá? Não é. Não é glamouroso. Tá? Mas o IVP faz o que pode. Dentro da medida do possível, ele faz o que pode. Tá? Quero ver aqui a escala de trabalho. Eu já falei. É... A Fran. Que, a, a Fran perguntou se, por exemplo. É, se você... a verba... tempo de serviço de outra secretaria... ó... quando eu vim para o IGP... eu trabalhava... até eu trabalhava junto com a Fran... Tá? eu trabalhava no hospital... eu era servidora pública estadual pela Secretaria da Saúde... eu tinha feito um concurso público... e era servidora estadual... e todo o tempo que eu tinha do hospital... eu consegui trazer para o IGP... Só que você tem que ser servidora do Estado de Santa Catarina e só mudar a secretaria, tá? Mas você traz todo o tempo, tá, Fran? Tu traz o tempo, tu traz as licenças, tu traz, você traz tudo. Só que assim, na saúde, vocês têm o vencimento e mais os penduricários, vamos dizer assim, lá no contra-cheque. No IGP, é só o subsídio e o auxílio alimentação. Tá a partir que nem eu falei, a partir de 1 de janeiro de 2022 é, vai ser incorporado a, a indenização, então vai ser só o subsídio e o vale o auxílio alimentação. O que é preciso, Felipe, o que é preciso para prestar concurso para auxiliar? De auxiliar médico legal exige qual, qualquer graduação, é que nem eu falei, a princípio é nível médio, tá, mas é que nem teve para o pessoal de, do processo seletivo, pode ser que tenha, se você tem um diploma de graduação, é, cursos específicos em alguma determinada área o curso de graduação possa ter desempate, uh, eles podem fazer uma avaliação, e se vocês pegarem o edital do processo seletivo, vocês vão ver que tem algumas, uh, algumas pontuações que te dão para que quem está fazendo o concurso, quem apresentar, vai ter um tempo alto para apresentar esses certificados, diplomas, essas coisas assim, para aumentar ou não o, a pontuação, né, para a classificação final. Então, eu acredito que o edital também vai ter isso, o edital para o concurso, tá? Eu passei, eu passei um, monte, um monte de... Quero ver aqui. Só deixa eu te dar uma dúvida. Estágio probatório e havendo vaga a cada seis meses, ó. Ah, o Alex até deixa eu ver aqui aqui, ó. O Alex até comentou. E que bom, Alex, ó. Importante falar que no caso do IGP passando o estágio probatório e havendo vaga tá no próximo nível a cada seis meses você sobe, você é promovido por antiguidade. Obrigado, tá, Alex. Então é assim. É nesse sentido que funciona o IGP. Tendo vaga, você sobe. E tem os critérios de desempate, porque uma coisa eu vou dizer para vocês. Uma dica que vocês precisam estudar, tá? A Lei 16.772, de, de 30 de novembro de 2015, que fala sobre a jornada de trabalho, é bom vocês saberem. A Lei Complementar 765, de 7 de outubro de 2020, que fala sobre a remuneração é, dos integrantes do, da SSP, da Secretaria de Segurança Pública. E o artigo 2 é que fala sobre a incorporação da indenização, tá? Na Lei 15.156, que é o nosso plano de carreira, tá? É bom vocês estudarem também. E o Estatuto Servidor Público de Santa Catarina. Tá? Então é aquela coisa. Estudem, pessoal. Assassino lógico, matemática, tá? Informática, noções de informática, fotografia, raio-x. Peguem o edital anterior. Sobre o específico, tá? Uh, parte de anatomia e fisiologia, relacionamento interpessoal, né, direito administrativo. Caiu sobre... É, então, caiu isso, tá? No, no último concurso que teve e no penúltimo. Muita gente também me perguntou, tá, Luana, e numa dessa, será que... Uh, como é que eu, é, Tem alguma apostila, algum cursinho que você indica? O que eu indico do fundo do meu coração, gente? Peguem o edital, se programem e estudem o que tá dentro do edital. Gente, língua portuguesa, interpretação de texto, tá? Língua portuguesa, interpretação de texto, é, as concordâncias nominais e verbais, isso cai. E outra coisa, vocês não podem zerar, tá? Vocês, porque te, ó, no último concurso teve pesos diferentes. Ah, desculpa, pesos iguais, mas você não podia zerar. Então, é aquela coisa. Ah, vocês têm que pegarem e estudarem, estudarem mesmo, tá? Porque, e fazerem cronogramas, terem tempos para isso. Porque, gente, não adianta... Não adianta vocês pegarem e, e irem o que vocês acharem na cabeça. Não, peguem os últimos editais, tá? Vejam o que caiu e já comece a estudar. Língua portuguesa é uma coisa que cai, tá? É... É básico, tá? Língua portuguesa, raciocínio lógico, matemática, tá? Por favor, né? Vão atrás, noções de informática vão atrás. E tem os últimos editais: o que caiu, então não vai fugir muito disso. Pessoal do, do, do Instagram, né? Eu acho que parou no Instagram. Vão pro Facebook e para o YouTube. Tá? Porque o Instagram, ele tem tempo. Parece que é uma hora de live. E no caso do Facebook e do YouTube, não. Então, qualquer coisa, vocês vão pra lá. Tá bom? Quero ver aqui. Deixa eu ver se eu não tô... De... Porém, como você sabe... Ah... O Rafael Lima perguntou aqui, ó. Ele tendo, ó... Porém, você sabe, é, a gente, por exemplo, sou agente funerário há 12 anos. Essa experiência profissional também serve como prova de títulos. No processo seletivo, Rafael, teve o seguinte, você tinha que comprovar ter uma declaração com o CNPJ da, do local onde você trabalha, tudo, assinatura, e isso te dava uma determinada pontuação pela experiência que você tinha sendo agente funerário, ou tendo ou, né, um curso de tanatopaxia, alguma coisa assim. Pode ser que no edital também tenha isso. tá E se tiver, já se prepare, porque isso pode te ajudar. Tá? Mas uma coisa eu vou dizer para vocês. É, na segurança pública, é, não tem como. Não é que não tem como, pessoal, mas assim... Na segurança pública, é complicado você é, acumular dois vínculos, tá? É meio complicado acumular dois vínculos. Então, assim, vejam se aonde vocês estão, vale a pena vocês passarem para o IGP. tá? Eu, Luana, fiz a minha escolha. Eu saí da Secretaria da Saúde e vim para o IGP. Aí vocês vão me chamar de louca. No IGP eu tenho qualidade de vida, tá? E a Fran é uma que trabalhou comigo, sabe do que eu tô falando. Eu, Luana, tenho qualidade de vida. Pode ser que outros não tenham, mas eu tô falando por mim. Então, pra mim, foi muito bom ter vindo pro IGP. Ah, o Felipe perguntou aqui, no caso, foi por vacância, por posse em cargo inacumulável da saúde para o IVP. Eu prestei concurso, não, na saúde não tem vacância, tá? e você não pode, por exemplo, tirar uma licença, você ficar trabalhando em outro lugar tá na saúde não tinha essa oportunidade então o que, que eu fiz eu passei eu eu quando eles me chamaram para assinar o termo de posse lá em Florianópolis que eu sabia que na segunda-feira no dia 17 de novembro eu desceria a Florianópolis para assinar meu termo de posse eu pedi a minha isoneração na sexta-feira no dia 14 de novembro Tá? Então eu pedi a exoneração e fui. Mas tem pessoas, principalmente o pessoal que, que passou de ó, auxiliar na Lito em 2017. Que, eles fizeram. Como é que eu vou falar? Eles, eles não tiveram esse tempinho que eu tive de 14, de dois dias. Eles automaticamente fizeram essa mudança. Saíram da saúde e vieram para o Estado. Ah, desculpa, com o IGP. Tá? Eles saíram da Secretaria da Saúde e vieram direto para a Secretaria de Segurança Pública. Eles não tiveram o intervalo que eu tive de dois dias. Tá? Então, no caso, eles... Eu não sei como é que funciona isso, pessoal. Não sei mesmo, porque parece que, no meu caso, eu tive que... Eu, eu, tive, eu entrei com uma outra matrícula. Tá? E esse pessoal parece que continuou com a mesma matrícula que estava na Secretaria da de Saúde. Deixa eu ver aqui, é... tem como, deixa eu só fazer uma coisa aqui, tá? deixa eu ver aqui, língua portuguesa, tem como fazer essa lista no seu face ou Instagram para a gente tirar um print e procurar? Tem tem e eu vou deixar postado, tá bom? Aqui, ó, o José comentou isso. Tá? Ah, aqui o o Alex falou que normalmente tem 8 a 10 questões, algum sorte de quem pode ser na banca. Ah, não sei. Advise não sei, Felipe, não sei mesmo, mas vou ficar te devendo. <risos> quero ver aqui, não adianta ser bom em português e zerar em direito administrativo, olha só o que o Alex falou. Ah, vai reprovar. e estuda português porque todas as provas são em português. Boa, boa, Alex. Ah, sim, neste caso, quero ver, sim, neste caso precisa encerrar um vínculo e empossar no mesmo. Obrigada, tá? Obrigada, Felipe. É, qual a carga horária? 40 horas semanais. Tá aqui, o, Mega, o Megas perguntou. O José, os escolhidos, aqui, os escolhidos, os escolhidos irão escolher a opção de escolher o órgão mais perto ou o instituto que selecionar José no meu... Concurso foi regionalizado. Eu fiz para Lages, né, para Médio de Lages, que tem Curitibanos e São Jopim. tá? Eu fiz para a região de Lages. Então, pode ser, não quero afirmar nada, que o próximo, esse, o edital, esse edital que eles estão para lançar, será no mesmo estilo. Tá? Uh, que eu saiba, no caso dos peritos, foi é, quem teve as melhores notas na academia. Podia escolher o local mais perto. Dito, pessoal. E no meu caso, para auxiliar de medicina legal, não. Em 2014, é, eu fiz para a minha região direto aqui uma região uma região de lages tá uh, e a remoção é difícil é mais fácil ir para o interior ou vir para a capital e Marcelo o que que eu vou te dizer eu já fiz tanto em Floripa, já fiz em algumas cidades do do estado Tá, ah, agora, que, agora que... é assim. Marcelo, desculpa, eu pensei outra coisa aqui. Até vou tomar um café agora depois dessa, tá? Ó, <risos> oh, cafezinho, pessoal. Marcelo, é o seguinte. Com essas 30 vagas, daqui a pouco eles vão ver certinho a sobre remoção, tá? Tá? Eu acho que é mais difícil para a capital, mas é um achismo meu. Tá? É um achismo meu. Eu acho que é mais difícil para a capital, tá? Porque pro interior é vai abrir vaga. Entendeu? Porque tem muita gente, por exemplo, tem um colega meu que é o Leandro, que ele está lá em Frederico e ele quer vir para Lages. Então, a partir do momento que Abrir vaga, vamos supor, eles é, redimensionarem tudo certinho as vagas, vai abrir as remoções. O pessoal, por exemplo, a Aline, é, sair de Chapecó, vamos supor, tá? O Leandro foi. O Leandro quer vir para lá, porque a família dele está aqui em Lades, né? Então é mais fácil. Então é aquela coisa, é, a partir do momento que se definir o quadro o, as vagas, para cada local, eu acredito que há das remoções. E se tiver vaga disponível, o pessoal pode pedir. Só que tem critérios. Né? E daí isso é uma coisa interna do GP. Tá? Não sei se eu me fiz. Ser clara, se eu me fiz clara. Se eu fiquei clara. É 40 horas a ser mais, tem algum tipo de plantão? O Megas perguntou aqui, ó. Além dessas 40 horas semanais, tem algum tipo de plantão? É que é o seguinte, é 40 horas semanais que podem ser plantão de 24 por 72, dependendo do tanto de servidores que tem no núcleo, tá? Para poder revezar, ou expediente, mas sobre -reviso. Aí você pode trabalhar 5, é, 6 horas todo dia e ser três. É, servidores AMLs e a cada 10 dias cada um ficar de sobreaviso, sabe? É, vocês têm que ver bem a, a, o plano de carreira, no caso, e a Lei 16.772, que fala sobre a jornada de trabalho e banco de horas, para vocês verem se isso está bom para vocês, porque dependendo do local onde vocês forem, vocês vão trabalhar expediente, mas sobreaviso. Não vai ter como fazerem uma escala 24 por 72. Porque não vai ter quatro servidores. É a mesma coisa, ah, mas não pode fazer 24 por 48, não. Não dá, porque é carga horária mensal. Então, não tem como. Ó, oh, o José é de Irani. Opa, coisa boa, José. Sabe se terá teste físico? No último concurso, teve. Teste, teve prova escrita, os que passaram na prova escrita, é, foi feito, um, daí foi falado, ou até tal nota, poderiam fazer teste físico, a prova física, e no mesmo dia, daí no período da manhã, foi o, a prova física, que daí você tem que levar testado, e tem que ser apto ou não apto. Né? Passando né? para apto, vamos dizer assim, se você conseguir fazer... No período da tarde, teve o psicotécnico. E daí, depois do psicotécnico, é que sai a listagem final, dois aprovados. No meu, teve? Tá? Café daquele batido na maquininha. Que ele, Quem, Alex? Viu? O Marcelo falou aqui, ó. Então, tem uma remoção interna antes de abrir... Como vagas do concurso, é sim, tem. Tá sou de olha aqui ó. Sou de concórdia. Será que vai? Será que a prova vai ser aqui ou Chapecó? Não sei te dizer. Pode ser que eles façam nos polos, né? Ou pode ser que eles façam nos locais onde tem núcleo do GP. Então, tu tem que aguardar sair o edital, os locais. Dê uma olhadinha nos editais anteriores. para você ter mais ou menos uma noção. E Bruna. Uh, Lu, não acompanhei o início da live. A princípio será nível médio, isso? Confere, tá, Bruna? Mas, além de ser nível médio, você acredita que será solicitado algum curso na área da saúde? Ou contará como títulos? Eu acredito que contará como títulos, porque a princípio uh, a exigência é nível médio, como teve para os ACPs, a exigência foi nível médio, e daí contará, contou prova de títulos, certificados e diplomas ou experiência profissional, sendo comprovada. A Bruna perguntou também, será que, será, acha que... Será? Como é que é? acha que será a mudança redação? É... Será que eu não entendi? Eu não entendi, Bruna. Ah, e a Bruna aqui, ó. Logo retorno para o IGP como servidora. Que Deus ilumine, Bruna. <risos> Será que acha que será cobrado redação? Desculpa, eu acho que não. Mas é achismo meu. Tá? É achismo, então, é aquela coisa. Vocês é, não podem dizer assim, ah, mas a Leona do GP falou que não vai ser cobrado. Não, não é assim. tá? Pode ser que eles façam, que eles façam a redação, que eles cobrem redação. Então, é por causa disso que eu digo, pessoal, se vocês puderem, é, língua portuguesa é imprescindível. É imprescindível vocês estudarem língua portuguesa, noções de informática, e até uma das coisas que eu quero puxar aqui, pessoal, é o seguinte, eu tenho, eu quero abrir o edital de 2010 até para vocês... Para a gente conversar só um pouquinho sobre isso. Tá? Uh, quer ver, pessoal? Daí, deixa eu, eu aqui ó. Só um pouquinho. A de provas que tem no curso de 2010. Isso é. Né? Mas na época em 2010. Olha, pessoal. Quem já tem o edital, dê uma olhadinha. A cidade das provas foi Florianópolis, Blumenau, Chateca, Criciúma, Joinville e Lages. Se eu não me engano, essas são as mesos. E me corrijam, pelo amor de Deus, para mim não falar um besterol. Mas essas são as mesos. Então, aonde tinha meso, foi feito as provas. E qualquer coisa o pessoal me ajude. tá? Outra coisa que eu quero passar para vocês é o seguinte, eu até deixei que, ó, no concurso em 2010 teve a primeira fase que foi objetiva de conhecimentos, ó, conhecimentos de caráter eliminatório e classificatório, o exame físico e o psicotécnico vocacionado, em caráter apenas eliminatório. Então, essas coisas, o pessoal do do Instagram, desculpa, tá? É, deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui a fonte, até para vocês poderem ver. Tá cortando a voz, pessoal? Tá cortando, Alex? Pessoal do Instagram, qualquer coisa, vocês passem lá pro YouTube, pro... Facebook. Às vezes pode acontecer por causa da, da latência, né, do, das plataformas, né, porque por enquanto nós estamos na hora e 15, se eu não me engano, ainda está aqui no, no Instagram. Daqui a pouco eles me derrumbam. <risos> tá? Uh, deixa eu ver. É, o problema é que para o pessoal do... Deixa eu ver aqui, não, não tem como. Eu queria ver se eu consegui, infelizmente, para o pessoal... Opa! Desculpa. Desculpa, pessoal. A gente não é tão... Tão top assim para fazer as coisas, tá? Às vezes dá uns probleminhas pequenos, Tá? Mas uma coisa eu quero... Nossa, dá uma olhada, Alex. O Alex está falando que no Face está contando. Ah, qualquer coisa, dele um... Dele um... Chego lá no YouTube para ver, pessoal. Aqui, que, pessoal, só para eu mostrar para vocês é o seguinte. No edital de 2010... As provas de conhecimento gerais eram 25 questões objetivas e as de conhecimento específico eram 25 também, num total de 50. Todas de múltipla escolha. Tá? Ah, na época foi 4 horas, não posso dizer que vai ser a mesma coisa. Tá? Pode ser que não. Tá, pessoal? E quero ver outra coisa que eu queria até mostrar para vocês sobre o anexo 1. O YouTube também tá cortando? E tá muito? Ah! Gente, e como é que tá na cidade de vocês? Se por um acaso não está chovendo ou alguma coisa assim? Por tanto, aqui não tá, mas às vezes pode ser por causa disso, né, pessoal? Uma das coisas aqui, ó, as atribuições do auxiliar de medicina legal: executar o recolhimento e o transporte de cadáveres das vítimas de morte violenta. Olha só, ah, então é isso, pessoal. O pessoal tá falando, ó... A Ana comentou aqui, tá cortando um pouco. Uh, e, Ani? Um Vendaval. Nossa Senhora! Aqui a Ana também comentou. Tá chovendo muito aqui, então... Pode ser, pessoal que seja por causa disso que esteja cortando, né? Aqui em Lages eu ainda não escutei se está chovendo. A Georgia falou... Ô, Georgia, beijo. Aqui o áudio está tudo certo, por enquanto o tempo aqui está sossegado. <risos> então, nos locais dessa onde está cortando... Pode ser que seja devido à chuva, porque a previsão é chuva, né, pessoal? Deixa eu compartilhar de novo aqui. Só para mostrar para vocês o seguinte. Aqui. Pode ser que o pessoal do Instagram... Ah, sim, que, ó, tá está cortando só no Face. O YouTube tá tranquilo, obrigada. O pessoal tá falando, só que eles não conseguem ver certinho a tela. Esse é que é o problema. Eu consigo, no caso, fazer para o Instagram também, mas... mas é, fica ruim para eles verem a tela. Mas eu vou lendo até para ficar melhor para vocês. Na, na, ó, a Janine, no Instagram, a Janine perguntou o seguinte... Qual foi a sua colocação, professora, e quantas vagas tinha? Na época que eu fiz, a minha colocação, se eu não me engano, foi sétimo lugar, eu não tenho certeza. Se eu não me engano, foi sétimo. Eu teria que ver. Tá, é sétimo, décimo, eu não lembro. E tinha uma vaga. Que a minha colega, a Priscila Polésia, que assumiu. Que tirou em primeiro lugar, ela assumiu. Então, é por causa disso que eu digo, não... Não pense que vocês não são capazes, tá? Vai, José. Está gravado. Profe, gost... ah, é. O Eduardo perguntou o seguinte: Gostaria de saber se uma seleção que houve meses atrás, alguém foi chamado porque mandei meus documentos e não tive resposta. O pessoal teve uma, um processo seletivo para contrato temporário e foram chamados. Em muitos IMLs já tem CTs trabalhando, tá? A Angelita, a Angelita comentou, Luana, fale sobre o teste físico. Quer ver, Angelita? É o seguinte, vou falar. Na época, foi, quer ver, pessoal, deixa eu, lem deixa eu só colocar aqui. O teste, o exame físico, na época, em 2010, tá? era... Ah, no caso, a avaliação do exame físico será expressa por meio de constato cons... apto ou não apto. Foi chamado cinco vezes o número de vagas para cargo da cidade. E... Era pular parado. Se eu não me engano, foi pular parado. Agora não lembro se é 1,20m, um 1,5m um é, barras. Teve levantamento de peso aqui ó, 30 quilos. Suspender e ó, suspender e caminhar por 10 metros. Eu acho que o pessoal, tanto do Facebook como do YouTube, estão conseguindo ver. Pena que o pessoal do Instagram não consegue ver. Mas foi 30 quilos, suspender e caminhar 10 metros. Levantar peso, obedecendo os seguintes comandos. Né? E quero ver aqui o outro... Tivemos que levar atestado o médico para poder fazer. Teve as barras também, pessoal, só que eu não estou achando aqui. E eu tinha achado tão fácil, porque quando a gente quer ver bem na hora, a gente não consegue. Né? Mas teve. As barras, pular, parar de caminhar 10 metros, metros com 30 quilos. Isso teve. E... só que uma coisa eu, só, eu vou dizer para vocês... a nossa caixa pesa... eu não lembro agora se é 16 ou 18 quilos. Daí uma pessoa que esteja no mínimo... que tenha no mínimo 65, 70 quilos... 70 já vai para 80 e ela vai pegada. A gente tem que ter função no E outra coisa... Os locais onde a gente vai, às vezes, são locais de difícil acesso. Então, tem que... A Angelita comentou aqui, ó. Vaga, vai acabar. É. O Megas... Comentou aqui, antes de entrar para ele, você já trabalhava nesse meio funerário ou na área da saúde, da saúde como enfermagem? Eu trabalhava como técnica e enfermagem no Hospital Tereza Ramos, aqui em Lages. Eu trabalhei na UTI e na ala de peinados. Tá? Eu acho que isso é, me ajudou a, ao tratamento com as famílias, porque uma coisa que a gente tem que ter... Sabe, é muito tato em lidar com as famílias, porque naquele momento a família está muito sensibilizada, ela está muito é, chocada no, com o que aconteceu e negando, né, negando tudo, né, negando porque aquele ente querido morreu. Então a gente passa por algumas situações complicadas. Sabe é por causa disso que a gente tem que tentar ter empatia, tá? A ah, outra coisa que eu quero fazer, deixa eu só colocar aqui que eu quero colocar só um pouquinho aqui, ó, o que caiu em No edital de 2010, ó, a parte de língua portuguesa, esse edital aqui, pessoal, é o edital de 2010, por favor, não achem que já é o edital, porque não é. A gente não sabe quantas questões serão, porque em 2008 teve 80 questões, em 2010 teve 50, né, então a gente não sabe. Eu trouxe essas informações para vocês procurarem Tá? procurarem material e poderem ir atrás de atualizações, porque tem muita coisa que mudou. Então, para vocês já procurarem material e começarem a estudar, ó, língua portuguesa, ortografia, acentuação, tudo, tá, flexão nominal e verbal, pronome, classe de palavras, pontuação, significado das palavras, homônimas, sinônimas, redação oficial, a forma de tratamento, a correspondência oficial, a compreensão de interpretação do texto, crase. Já vamos atrás, pessoal. Noções de informática, tá? Também. Tenham noções de informática, porque a gente tem o sistema do IGP, tá, Israel, e a gente precisa saber. É tudo via online. Vendo é, sem papel, vamos dizer assim, né? Então, a gente precisa ter é, conhecimento de informática. O Excel sabe uh, vocês têm que ter conhecimento de informática noções de direito administrativo tá administração pública conceitos princípios básicos da legalidade da moralidade da eficiência da impessoalidade e da publicidade os poderes administrativos tá isso daqui se vocês colocarem no Google tá edital IVP AML é, em a AME 2010, vai. Tem no PCI Concursos. Tem nos quantos, nos quantos sites tem? E as provas também. Com os gabaritos. Conhecimento da atualidade. É, Estejam internados e ligados no que está acontecendo ao redor de vocês. Porque poderá cair, tá? Então, fiquem ligados. E matemática, tá? Raciocínio lógico, no caso, número, números inteiros, racionais, conjuntos, por trás, já começa a separar material. O específico, a anatomia, teve 10 questões na época, e aqui também, ó, anatomia e fisiologia, parte de sistemas, então tenham noção, tá? Tenham noção disso. Guilherme, eu já, eu já te explico, tá bom? Oh, noções de fotografia, raio-x. Como eu falei, noções de exposição, campo focal, distância focal, luminosidade, sabe? Máquinas fotográficas. Sobre raio-x também. A utilização de filmes, chassis, grades. É uma noção básica, tá? Mas vão atrás desse material para sair o edital. Se sair isso daqui, você já tem o material para poder estudar. Se não sair, você. Estão eleitos. E noções de segurança no trabalho. Pessoal, é parte de EPI. Tá? Qual é a segurança que eu preciso ter no meu local de trabalho? Qual é o EPI que eu preciso? Tá? O descarte dos materiais. O que, que vai para pérfuro, na caixinha de pérfuro cortante, o que que vai o saco branco, né, que é material com vestígio, com vestígio biológico, né, com secreção da, da vítima, tudo. Por trás, tem muito material, eu quero ver se eu consigo fazer alguma, alguns videozinhos curtos, passando mais ou menos algumas coisas sobre isso, até para quem puder lembrar o Guilherme perguntou qual é a relação entre o médico. Ah, aqui, ó, acho que é melhor aqui, ó. Qual, como está a relação entre o médico e o AML? Como é que é ser... Se apoiam ou depende. eu não entendi direito a tua pergunta. Se nós temos um bom relacionamento, no caso, qual é a... é isso que tu quer dizer? É isso? Guilherme, se tu puder, me, me responda. Porque assim, ó, o que eu posso te dizer aqui da minha região? Bem dizer de todos os locais que eu trabalhei, eu nunca tive problemas. A, a, era um... Nós somos os olhos do médico legista no local de crime, tá? É nós que trazemos informações de, de como estava aquela vítima, como é que era, como é que não era, tá? E... É, eu acho assim, eu posso resumir, eu falando aqui pelo meu local, tá? Nós somos colegas de trabalho, sabe? Somos colegas de trabalho e o que nos separa, tá? Eu vejo dessa forma, tá? Não sei se eu tô errada ou se eu estou certa, tá? Mas o que nos separa foi só eles terem feito concurso para médico e eu auxiliar. Porque assim, todos nós somos servidores públicos da segurança pública. Tá? É, e a relação interpessoal que a gente tem no nosso local de trabalho, que é muito boa. Porque não é que ele é o perito médico-legista que ele é mais do que eu. Eu vejo dessa forma, eu posso estar errada, gente, mas eu vejo dessa forma... E, o, e eu vejo que os meus colegas, é, a gente se trata igual. É claro que eu tenho, eu sou dentro de uma hierarquia. Tá? Se ele mandar eu abrir aquele corpo, é ele que manda, eu vou abrir aquele corpo. Entenderam? Eu não sei se eu, se eu tô me fazendo entender, gente, mas em, a. a Coisa eu vou dizer para vocês é, aqui não tem esse negócio ele é mais ou sou menos, não tem, sabe? Porque não é porque ele fez o concurso para perder, porque ele é mais que eu, ele prestou o concurso também. E eu acho assim que isso deveria ser em todo o estado. Nós somos colegas de trabalho, ele também prestou concurso, ele também fez academia. Ele teve teste físico, sabe? Então, não é que ele ganha 15 mil e eu 3,800 ou 4 mil, que ele vai ser melhor que eu. Só que ele tem graduação. E eu não tenho graduação, eu fiz para auxiliar de medicina legal. Entenderam? Então, é aquela coisa. Aqui na minha cidade e nos locais onde eu fiz plantão, eu não tive nenhum problema com nenhum médico. Mas isso não quer... eu não sei em outros lugares, entendeu, pessoal? É muito... é uma coisa muito minha. Eu tenho um jeitão todo extrovertido de chegar no local, conversar... e pra mim, ele é um colega de trabalho com o qualquer. Não é porque ele é médico legista que eu vou... Ah, e eles, assim, os daqui não tratam a gente com diferença. Sabe? A gente tem um relacionamento, assim, interpessoal muito bom, tá? Deixa eu ver aqui que o meu amigo Alex falou o seguinte, aqui ó, é, em Rio do Sul, sem contrato temporário, estão em atividade o sétimo e oitavo e os anteriores não aguentaram o tranco, olha só, colocado, o sétimo e oitavo morado. <risos> mas eu acho que o corretor é que é, ficou estranho ali, né, Alex? Então é aquela coisa, é, estejam preparados porque é uma lida bruta. Não quer dizer que nós não temos sentimentos, tá? É, todo auxiliar de medicina legal tem sentimento. Muitas vezes a gente não externa, porque naquele momento que a gente está trabalhando com as famílias... É, a gente tem que ter uma certa postura. A gente não pode se envolver. Mas isso não quer dizer que... num acidente de trânsito, vamos dizer assim... É, de um jovem adulto... e eu sempre falo isso... eu me abalo muito quando jovens adultos perdem a vida. Porque eu tenho um filho... eu tenho um adulto jovem... um jovem adulto. Né, e me abala muito então nós temos coração todo auxiliar de medicina legal tem coração mas muitas vezes a gente tem que olhar como aquele corpo como um objeto de trabalho tá é isso assim que eu queria frisar para vocês então a gente precisa é, ter muita empatia porque uma coisa outra coisa eu vou dizer é o seguinte aquele no homicídio às vezes você pega... a vítima... e quem praticou o homicídio. Daí nesse momento... você vai... você vai... Não, você vai ter desrespeito com aquele corpo, não. Entenderam? Não. É vilipendiar. E outra coisa... aquele corpo... Né, que matou aquela vítima, ele tem alguém que chora por ele. E nós, não somos, nós de pena, nós não somos pagos para julgar. Tá, pessoal? Então é aquela coisa, é o, é, eu, Luana, dentro do meu local de trabalho, eu tô ali para trabalhar, eu não tô ali para julgar vocês entenderam porque muitas vezes vamos supor uma vítima de estupro né é... só para vocês terem uma ideia às vezes acontece de um médico fazer um exame numa vítima de estupro e no estuprador porque ele foi pego em flagrante ou qualquer coisa assim está sendo levado é, para presídio e daí como é que você qual é você tem você não tem que expressar reações ou não, você pode até ter vontade de fazer inúmeras coisas com aquela pessoa, mas aqui dentro da sua cabeça você não tem que internar. Eu, pelo menos, penso assim: essa é a minha forma de pensar. Eu não sou paga para julgar, eu sou paga para trabalhar. Entenderam? Pode ser que eu esteja pensando errado, mas é a minha forma e é como eu levo o meu trabalho. Pessoal, uh, ó, o Ederson colocou, conheço alguns peritos, eles são muito educados tipo, é, e são muito tops, e é verdade. Outra coisa, a Georgia... É colocou muito importante ter essa noção sobre as atribuições. Na maioria das vezes, a, realiza, a realidade assusta, e é verdade, você dirige um Abecan, você trabalha tanto na parte administrativa, tá? Como no operacional. Então, você está ali ajudando o médico legista no que ele precise. 70% dos atendimentos do IML são em pessoas vivas. E a gente está ali para ajudar o médico. E na mesma hora que tu está ajudando, tu é acionado. E tu tem que sair do interior, do interior, do interior. tá? E é por causa disso, assim, eu valorizo muito o policial civil, o policial militar, que na maioria das vezes sempre ajuda. Ele sempre está ali, o, o policial o rodoviário federal, é, é, eu nunca, nunca me negaram ajuda. Entendeu? Então, assim, a gente tem que agradecer, não é obrigação deles, sabe? E a gente, eu agradeço muito de coração a todos, por esse tempo de GP que eu tenho, a todos que me ajudaram nas ocorrências. Às vezes, sem querer, a família ajuda, né? Porque, que nem eu falei no começo, na maioria das vezes a gente faz sozinho, né? E tem que ir, né, pessoal. Uh, quero ver. De, de, de, é, deixa a live salva para quem não consegue assistir desde o início. Tá bom, Larissa. Gente, vocês têm mais alguma pergunta para fazer? Hein? Me digam. E uma coisa eu quero pedir: se vocês puderem. Quem tá no YouTube, né? Deixa o seu joinha, assina se o canal no Face também ali curtam tá compartilha né que eu quero deixar eu quero deixar disponível para o maior número de pessoas e assim na hora que sair o edital na uh, hora que sair o edital eu quero fazer uma live ou fazer vídeo eu não sei tá vamos esperar sair o edital até para conversar em relação ao ao concurso Tá? Pra gente ver, porque eu quero poder fazer videozinhos curtos pra, pra poder ajudar vocês. Se eu puder passar a minha experiência, eu vou pensar meu dia a dia no INL também. Vamos ver, tá? O Alex aqui, quando vocês vem Rio do Sul? Ó, daqui uns dias eu vou, eu vou, comer cuca. Tá? Então me espere... Tá, que eu vou pra comer cuca, Rodrigo, aí, Kleber, Carol, todo mundo, eu vou pra comer cuca, eu quero aquela chuta alemã, tá? <risos> Opa, a Louran... ah, Lovaine, é isso, né? Lovaine, qual, qual é o salário? É mais ou menos, até 31 de dezembro. De 2021, 3.800, eu esqueci, tá? Mas eu não lembro agora. E a partir de 1 de janeiro de 2022, 4.501 quebradinho, para nível 1, tá? É, para quem nunca esteve perto de um corpo morto, você acha que tem chance de se dar bem na profissão? Olha isso <risos> Ah, tem alguma espécie de escola preparatório academia de perícia, depois que você passar, aí tu vai para academia, tá? Para poder pra eles te dar o treinamento para você trabalhar no IGP. Mas é aquela tá coisa: é, é, uma coisa é o que você vê na televisão, outra coisa é o ao vivo de atores, tá? tem que ter é, um certo sangue frio para poder lidar com a situação tá negas uh, Marcelo muito obrigada tá é, desculpa se eu deixei passar alguma coisa e vocês me digam tá vão deixando aqui nos no, vão deixando nos comentários do Facebook do YouTube tá é, alguma alguma que eu deixei passar eu foi assim, meio no grito, que eu quis fazer essa live, para dizer que nós precisamos muito de pessoas comprometidas no IGP, tá? MLs comprometidos, assim, nós precisamos muito, né? A gente quer colegas que vistam uma camisa, tá? A... Ah... O AML sempre vai junto com o perito para a com vítima ou vão separados? Não de viatura, mas em horários. E que, às vezes, a gente vai, bem dizendo, ao mesmo tempo. Tem determinadas situações que o perito não vai. Acidente de trânsito em BR, em Rodovia Federal, o perito não vai. Nós vamos sozinhos. Tem lugares que tem um o um trabalho como dois auxiliares né, Florianópolis, se eu não me engano, Joinville, trabalham em dupla, né, a gente reza para que nos outros locais também trabalhe-se em dupla. <risos> tá? Uh, obrigada. Ai, a José, não sei se pode escolher o Calibre, tá? Eu acho que é o que tiver disponível. Uh, Alex, obrigada, tá? É... Desculpa alguma coisa, o, se eu não me engano, foi o Alex que estava à tarde, eu estava testando plataformas para ver. OBS não deu certo, sabe? A minha internet não tem um upload bom para mandar, é por causa disso que eu vim fazer por essa plataforma. E eu só tenho que agradecer a vocês estarem aqui comigo na live. Eu, a, a César, é, sobre plano de carreira, as progressões eu falei sobre os níveis, tá? Então, eu vou deixar essa live salva, para vocês poderem assistir desde o de uma hora e 45%. É, fiquem bem, um beijo para vocês, tá? Ah, o Thiago no, no Instagram até comentou, quem trabalha em funerária tem experiência, tem e tem uma, uma certa vantagem, se isso puder ser para a prova de títulos, eu acho que ajuda, mas eu não sei como vai ser esse edital. Hoje, assim sobre o edital, eu vim aqui falar algumas coisinhas. Eu queria dizer para o pessoal sobre o salário, né, que a partir de 1 de janeiro de 2022 vai ter a incorporação da nossa, da nossa indenização né uh, da carga horária do porte de arma né e falar um pouquinho das atribuições do AML tá então assim na morre na próxima mostra funcional olha vocês olha só o tipo ah, mas ó, quem passava é funcional gente tá então assim muito obrigada Fiquem bem. É, Para quem está pensando em fazer o concurso, estuda. Tá? E estuda. Estuda porque eu acho assim: tenham fé, determinação, foco e pensamento positivo, gente. O que eu falo é o seguinte: se eu passei, todo mundo tem condições de passar. É só estudar. Tá? É só estudar. Tá bom? Fiquem bem. Tá, um beijo para vocês. E de vez em quando eu vou soltar uns videozinhos no Instagram, no, no Facebook, no YouTube. Mais uma vez eu peço que curtam, tanto no Facebook como no, no YouTube, tá? Pra, e se inscrevam no meu canal aí no YouTube para vocês receberem as notificações, tá? Eu fico até sem jeito de falar e pedir, mas é, eu vejo que o YouTube muitas vezes se notifica quando as pessoas, quando você está inscrito e se puder se inscreva, tá? Até breve, pessoal. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau.